bom e aí galera beleza é, hoje eu vim aqui falar para vocês do efacler gel concentrado desincrustante da la roche posay que ele é para pele oleosa e acneica é, o que seria um gel desincrustante ele é para aquela limpeza bem profunda mesmo para remover bastante a oleosidade da pele agora o seguinte ele contém ácido salicílico, que muitos não sabem que ele é um ácido que além de teatar, de fazer uma microesfoliação na pele e tudo mais, ele é ideatante. Então ele é muito bom quando não é aquela acne muito severa, que ele vai tratar a sua pele sem agredir tanto, por esse poder ideatante dele, né? então é muito bom esse efaclér por esse fato, por ele conter esse ácido, que é um ácido, e ao mesmo tempo que trata, ele hidrata a sua pele. Nas instruções de uso do produto, tá falando para a gente colocar ele na palma da mão, fazer a espuma na palma da mão e aplicar no rosto com o seu rosto úmido. Tá bom. Você pode fazer esse método que vai ser um método menos agressivo para a sua pele porque às vezes ele pode dar uma ressecada ou uma alergia é, nas laterais, assim, nas extremidades do seu olho então se você passar na palma da mão fazer a espuma e passar no rosto vai ser menos propício a essa alergia do que você pegar o gel Passar no seu rosto e fazer os movimentos circulares com a mão úmida e com o rosto úmido e criar aquele gel na sua pele do rosto. Você criando a espuma na mão é menos recorrente de te dar uma alergia do que você criar essa espuma direto no seu rosto. Agora falando para vocês se ele é um produto bom, que é um produto recomendável, sim é. Tanto que eu vou falar a minha experiência. Do nada apareceu muita espinha no meu rosto. Do nada, principalmente na testa. Aí o que eu fiz? Passei ele. Lavei o rosto com ele, na forma que eu falei pra vocês: na palma da mão. Faço a espuma e passo no rosto já, porque eu tenho essa alergia nas laterais do olho. E fui dormir. Amanheci sem nada As espinhas estavam completamente secas Claro que ainda estavam vermelhinhas da inflamação Mas não tinha mais a espinha Então foi muito bom sim é, Ele resolve o problema da oleosidade? Não, ele não resolve até porque isso é impossível Porque a pele ela necessita de ter uma hidratação De ter uma oleosidade Para manter a saúde da pele então, você remover 100% a hidratação da pele é impossível. Mas que ele melhora, sim, ele melhora. Ele é pé uso diário, tá? Tem sabonetes aí muito mais fortes que realmente ressecam a sua pele. Ele não resseca. Ele dá uma impressão de pele limpa e seca por um pouco de tempo mais. Agora, pode ser que cause alergia sim, porque produtos que ressecam muito a pele, é, que retiram muita a oleosidade da pele, corrigindo, eles podem causar um ressecamento sim, natural, por essa tirada da oleosidade, por essa tirada da hidratação. Mas aí, se isso incomodar vocês, ou se começar a dar alergia no canto do olho, suspende o uso e já parte para um crime hidratante. Entendeu? Ou lava o rosto com ele e passa um creme hidratante em seguida. Porém, cremes hidratantes em cima de espinhas não são muito bons, né? Porque eles podem criar o dobro de espinha ou aumentar já estão de presentes. Então, enquanto você estiver fazendo o tratamento com ele, se você lavar o rosto com ele, se você passar um creme hidratante, fica de olho se esse creme hidratante. Não vai favorecer a espinha continuar ali ou aumentar. Tá bom? E essa foi a dica de hoje. Alguma pergunta, se tiver, pode deixar aí nos comentários que eu vou responder.